vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o mal nosso de cada dia vai Perdoai nos cai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todo o mal o reino é a glória e para todo poder. Amém. Jesus, para todos agora. glória. Louvado seja Deus. Ah, é uma bênção de Deus para cada um, né? Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por toda a vitória nossa. Pela dada aqui em Macaela amado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, neste momento, aqui neste local, abençoado todos que se encontram aqui presentes. Deus abrirá a janela do céu, derrama a bênção sobre medida. Porque ele disse ali para Jacó: Jacó falou: Seu se homem de Deus, ali Elias falou. Se eu sou homem de Deus nessa fogo do céu e que mais todo mais declarar nossa vitória, aqui o prefeito de Macaé com cada um dos seus amigos e cada um de nós vai receber a chave da vitória. Eu fiz essa campanha sete meses e a vitória chegou em nossas mãos. Louvado seja Deus, que o prefeito seja abençoado. Não que trabalha com ele todos os inimigos estarão presos amarrados e correntados que pode ser de Jesus de Nazaré que a luz de Deus gloriais a cada um deles e eles vão ter saúde felicidade, paz prosperidade e ter muitos anos de vida para nós agradecer junto nessa vida Aqui agradeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.